Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. Falando de Buenos Aires na reunião do CELAC, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da multipolaridade da região. Falou também da necessidade da maior cooperatividade entre os países membros e assim melhor cooperar com a ordem pacífica para o mundo. Falou também do regresso do Brasil ao CELAC, após alguns anos afastado, enquanto chefiado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Abre aspas. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a clareza de que estamos associados aos nossos vizinhos no Mercosul, na Unasul e na CELAC. Ao companheiro Alberto Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente Granado, desejo todo sucesso à frente da nossa comunidade neste ano e com o sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa a CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo. Fecha aspas. Essas foram as falas do presidente Lula falando de Buenos Aires, encontro da CELAC, que voltou a acontecer depois de ficar parado durante alguns anos na gestão do governo de Bolsonaro.